Nesta última linha, é pedido para determinar a área de OBA. No primeiro lugar, vamos lá ver o que é que é o OBA. O OBA é o OBA, ficamos aqui com um triângulo, e queremos saber qual a área deste triângulo. No primeiro lugar, já sabemos que a área de um triângulo é a base vezes a altura, a dividir por 2. Vamos lá ver. A altura vai ser a distância de OB, que está aqui. E nós, como sabemos já que... A ordenada na origem é igual a 2, isto é, o B é igual a 2, que é nos dito aqui no enunciado, então sabemos que a altura vai ser 2. Temos então que a distância de B, que eu vou apagar aqui porque está em cima, a distância de B vai ser de OA, que é esta distância que aqui está. Então, como é que eu vou uh, determinar esta distância? Vocês já, na primeira, na primeira linha, descobriram qual é que era a equação da reta AB. E, então, a equação da reta AB era y igual a menos x mais 2. O que é que acontece de especial no ponto A? O ponto A tem de coordenadas que tem uma determinada coordenada no x e no y a coordenada vai ser zero. Então, vamos lá ver. Então, se eu substituir aqui na minha equação da minha reta o y por 0, eu consigo saber qual é o seu respectivo x. Basta resolver a equação. Então, fica 0 igual a menos x mais 2 e ficará x igual a 2. Então, o que é que eu sei? Que a base vai ser a distância de O a A, que vai ser igual a 2 unidades. Então, vamos agora, já temos a base, já temos a altura, podemos calcular a área do nosso triângulo, que ficaria 2 vezes 2, a dividir por 2, que, corta, corta, dá 2.